E aí pessoal, WordPerry 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, é do que toda desenvolvedora às vezes dá um deslize e tal, né? S Solta um gafezinha e vaza alguma informação e etc. No caso da GameLoft, e vale ressaltar que isso é natural, tá? No caso da GameLoft, o suporte ao usuário ali acabou vazando, né? É, o ícone oficial aí do Modern Combat Versus, galera. Isso mesmo, porque são vários departamentos né, que a empresa tem então tem o departamento de desenvolvimento, suporte ao usuário, marketing, etc. E quando eles vão lançar um jogo, eles devem acionar todos os departamentos para cada um fazer aquela situação, aquela tarefa que for cabível, né? E o suporte ali ao usuário ali acabou já colocando lá no site lá, um suporte ao Modern Combat Versus e com isso o ícone, né, mano, do jogo que por sinal eu achei boladão, tá ligado? Achei muito louco esse ícone aí. E, bom, já sabemos como vai ser o ícone do jogo aí, é, não tem mais para onde eles fugirem, né, galera? E eu achei muito louco, mano. Então era só para trazer essa informação rápida aí, que o jogo ele já possui o ícone de lançamento, que eu achei boladão aí, tá ligado? Eu tô querendo compartilhar todas as informações com vocês, e com certeza essa informação... Claro, vocês também já estão ficando, né, aí com as, os dedinhos oriçados, né, galera? É muito louco mesmo e tamo junto. Eu fui... não tem muito o que falar. Falou.